Nessa nesta sexta-feira, 16 de outubro, a segunda temporada da ESL, a Liga Internacional de Natação. Esse vídeo aqui vai falar um pouco de cada um dos detalhes para que você entenda como funcionará a temporada. A primeira fase, ela reúne 10 equipes. São as 8 equipes que disputaram a temporada passada e as duas equipes adicionais. O Tokyo Frogs, do Japão, Toronto Titans, a equipe do Canadá. Essas 10 equipes, cada uma tem em média aproximadamente 30 nadadores, no total de 300 nadadores que estão todos nessa bolha criada em Budapeste. Inúmeros protocolos de chegada, protocolos de manutenção e testes frequentes durante toda a temporada. No período do dia 16 de outubro até o dia 10 de novembro, nós teremos a chamada fase inicial. São 10 competições, cada uma reunindo 4 equipes. Depois dessa primeira fase, nós teremos a chamada fase semifinal. Duas competições com quatro equipes cada uma. Ou seja, na primeira fase serão eliminadas apenas duas equipes. Da fase semifinal, cada semifinal classificará os dois primeiros colocados para que aconteça a superfinal em Budapeste no dia 22 de novembro. Assim, nós vamos ter a fase inicial, 16 de outubro até o dia 10 de novembro, é a fase com as 10 competições iniciais, a fase semifinal, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, e a superfinal, dia 21 e 22, tudo em Budapeste. Aí agora eu vou explicar para vocês como funciona, porque existem algumas coisas que mudaram em relação à temporada passada. Nós temos uma nova prova. Ano passado não havia a prova do 100 metros medley. Essa prova foi acrescentada no programa. A outra coisa que mudou é de que no ano passado a chamada prova do skin, vocês lembram aquela prova que terminava com as provas dos 50 metros, os nadadores eram eliminados? Este ano ela vai existir, só que ela tem um formato novo. O formato esse ano é que não necessariamente será disputada em livre, ela poderá ser em costas, em borboleta, em peito ou em livre. Quem vai decidir o estilo da disputa da prova skins? será a equipe que vencer o revezamento 4x100 medley, ou seja, a equipe vencedora do 4x100 medley masculino decide qual será o estilo da prova de skins masculino, e o 4x100 medley feminino decide a prova dos skins no feminino. Eu ainda vou descrever para vocês alguns outros detalhes em relação à disputa. Primeiro deles, a competição toda são duas etapas, dois dias. E o mesmo formato do ano passado, eram grupos de três ou quatro provas, um pequeno intervalo, onde os treinadores podem mudar as suas equipes. Ao final desses dois dias, você se lembram que tem as chamadas pontuações individuais. Os pontos são fáceis de se entender. Do primeiro ao oitavo lugar, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1, pontuação tradicional. Sendo que nas provas de revezamento, pontuação dobrada. Aos nadadores que foram desclassificados ou não completarem a prova, perderão dois pontos. E aos nadadores que não apareceram no bloco, por exemplo, faltou a prova, perdem quatro pontos. Essa pontuação, nos revezamentos, ela é dobrada. Na pontuação de skins, tem uma mudança em relação ao ano passado. No passado nós tínhamos uma pontuação que era tripla, né? este ano não. Este ano cada etapa do skins tem pontuação. Você lembra aquele nadador que poupava na primeira rodada e segurava e forçava somente no final? Agora não. Já valem pontos desde a primeira rodada. Ou seja, aquele nadador que forçar a primeira, a segunda e a terceira disputa leva vantagem para a sua equipe. Há também uma coisa nova que se chama Jack Point, Jackpot Points. O Jackpot é algo que quem está acostumado com jogos ou cassinos é o chamado leva a bolada inteira. Basicamente é o seguinte. Se você tiver algum nadador em alguma determinada prova que conseguir uma vantagem muito grande, e essa vantagem existe uma, tab essa vantagem, existe uma tabela, e essa, ele conseguir colocar, sei lá, nos 50 metros do estado livre masculino, que é 0,85, do primeiro para o segundo colocado, ou nos 50 metros Estado Livre feminino, que é 0,95, cada prova tem um, uma pontuação. Se você conseguir colocar essa vantagem, você não só leva os seus 9 pontos. De vitória, você leva toda a pontuação da prova, por isso a chamada jackpot points. Isso é algo que realmente não existia na temporada passada e foi incrementado para esse ano. Ano passado já existiam os chamados índices das provas, né? porque muitas vezes você pode ter um nadador que nade muito mal uma determinada prova, e esse nadador aí sim, ao invés de uh, uh, uh, marcar ponto, ele perde um ponto, se ele não fizer o índice. Ao final de cada competição, ou seja, das dez competições, você tem a pontuação por equipes. E aí, o primeiro colocado dos quatro equipes leva quatro pontos, o segundo, três pontos, o terceiro, dois pontos, e o quarto, um ponto. Todas as provas. Cada equipe coloca dois nadadores por prova, como os revezamentos, duas equipes de revezamento. As, as raias são as mesmas. Lembrem-se disso. No, como aconteceu na temporada passada, as raias são estabelecidas, digamos que o. Tal equipe vai nadar nas raias 1 e 2, tal equipe nas raias 3 e 4 e assim por diante durante toda a competição. De cada uma dessas 10 primeiras é, é, competições que fazem parte da primeira temporada. Vale também é, destacar que o Brasil é o quarto o quarto país com o maior número de atletas presentes na competição. O Brasil tem 22 nadadores. O New York Breakers com Brandon Almeida, o LA Current com Marco Antônio Ferreira, Fernando Scheffer e o Felipe França, London Roar com Guilherme Guido e o Vinícius Lanza, Iron Aquarex com Guilherme Baceto, Nicolas Santos, Leonardo Santos, o of... Tokyo Frogs. Com Bruno Fratos, o DC Trident, Matheus Santana, Aqua Centurios, que é a equipe mais brasileira de todas, são 9, Breno Correia, Marcelo Querigini, Pedro Espajari, Larissa Oliveira, Leonardo de Deus, Luiz Altávir Melo, Etienne Medeiros, Gabriel Santos e Fábio Santos. O Energy Standard, atual campeão, Felipe Lima, e a equipe do Toronto Titans, o Jen a Jennifer Conceição Alves. De todas as equipes, são dez. O Brasil só não está presente é, na equipe. Não, o Brasil está presente em todas, não, é isso mesmo. É, não, no Kelly Condors, desculpa. O Brasil só não está presente na equipe do Kelly Condors. Das 10 equipes participantes da competição, nós só não teremos brasileiros na equipe do Kelly Condors. É uma competição nova, é uma competição diferente, uma competição que também serve de muita expectativa para todos nós, porque estamos carentes de competição e, acima de tudo, a moçada está carente de, até de, de ver uma disputa ainda mais tão emocionante como essa. Uma das coisas bem interessantes é de que durante todo este período, essa garotada está treinando e competindo. Basicamente, é um training camp de competição. Uma oportunidade ótima para natação, grande a expectativa. Nós vamos acompanhar isso diariamente aqui na Best Swimming. Conto com a sua audiência. Até lá.